Do Auge Brasil no ar. Junho é mês dos namorados e o Auge Brasil também não ficou sem presente. Nós fomos surpreendidos pela Caricanecas Legal. A gente ganhou essa caneca aqui, ó, com a minha caricatura. Deixa eu colocar aqui pertinho da câmera para você ver bem. E o logo do programa. E para você conhecer melhor essa empresa, a gente convidou o Alexandre, o proprietário, para falar um pouquinho com a gente. Olá Luciana, tudo bem? É, a Caricaneca é uma rede de franquia e hoje a gente conta com mais de 500 franqueados em todo o Brasil e a Caricanecas Small Legal é uma delas. A gente iniciou as atividades em 2020, né, em fevereiro de 2020, trabalhando em estilo home, né, de casa a gente recebe os pedidos né, pelo WhatsApp, é, ajuda aí o cliente a escolher a melhor foto, né, e a partir dessa foto, né, os nossos profissionais, nossos caricatistas fazem a caricatura, nos envia novamente e a gente finaliza aí nos nossos produtos. É, a caricatura não só é utilizada em canecas, né, mas pode ser também utilizada é, nas redes sociais, né, e pode ser para outros fins também, camisetas, squeeze, canecas de chope, é, tem várias né, utilidades aí a caricatura e também eternizar o momento né, do cliente aí, às vezes para presentear alguém né uma pessoa querida que, que já faleceu às vezes a pessoa eterniza esse momento né, com a caricatura da pessoa é um estilo diferente, né, não são feitos por aplicativos e sim por profissionais né, profissionais que colocam ali a arte dos namorados o Tivoli Shopping trouxe cover de alguns artistas Marília Mendonça Sim. Não ele não tem ele no céu. Eu para seu safado, suave, e nós não vem. Eu sei que não posso ligar pra quem já me esqueceu do laço. Prometo não dar mais Só leva uma levanta sem virilidade. Oh, well, that is Like Santa Bárbara do Oeste. Quem está sediando é Balancim Decorações e a proprietária Fernanda Balancim recebe o Auge Brasil. Bom, gente, essa é a quarta edição da SINAC Decor, que a gente está sediando aqui em Santa Bárbara do Oeste, a primeira vez aqui em Santa Bárbara, aqui na Balancim Decorações. São oito ambientes que foram montados pelos alunos do curso de design. De, é, de paisagismo, né? Os dois cursos em conjunto fizeram as os ambientes. sobre o projeto. Eu acredito que o objetivo seja a gente desenvolver, nós, alunos, né? Lógico que e com, cada loja ela trabalha com um tipo de, de produto, com uma marca específica. E aqui no, na Balanceia a gente viu uma variedade de produtos, uma variedade de, de, de objetos. Que eu acho que eles, é, vendo essa, essa possibilidade, eles queriam desenvolver o nosso, o nosso criativo, né? Que esse é o projeto do, do Senac, né? trazer a gente para a realidade daquele momento que a gente está vivendo. E nós fizemos aqui são, são três, quatro, três turmas, né? Paisagismo e duas turmas de design de interiores. E foram oito projetos no total. E cada projeto recebe um briefing dos professores. E nesse briefing é, é colocado tipo no, no nosso ambiente. É um casal sem filhos, que gosta de leitura e gosta de viagens. Em cima disso, a gente viaja esse projeto e tentando trazer as características desse casal na decoração. Então, cada projeto você vai ver um pouco disso dessa desse cuidado e dessa dessa desse dessa identificação do casal, na verdade, de cada do briefing no caso. Fernanda, e até quando vai essa exposição para aberta ao público para visitação? Essa mostra vai ficar aberta até dia 9 do sete, em horário comercial, segunda a sábado. Vem conferir. por aqui. Semana que vem temos um novo encontro. Espero você!